E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos relembrar o que é um valor posicional e vamos estender esse conceito aos números decimais. Então, para relembrar isso, vamos utilizar o número 973. O número que está mais à direita está na casa das unidades. E à esquerda nós temos a casa das dezenas. E, claro, essa casa aqui ela é 10 vezes maior do que essa casa aqui. Isso significa que, para irmos das unidades para as dezenas, multiplicamos por 10. E se pensarmos do mesmo jeito e multiplicarmos as dezenas, nós vamos ter a próxima casa, que é a casa das centenas. Então, esse 9 aqui, ele representa 9 centenas, que é a mesma coisa que 900. E o 7 ele representa 7 dezenas, ou então 70. E o 3 é a mesma coisa que 3 unidades. Agora, como eu falei, vamos utilizar esse conceito para os números decimais. E, para isso, eu vou colocar uma vírgula aqui. E vamos ver o que acontece mais à direita. Então, quando você vai da centena para a dezena, você está dividindo por 10. E quando você vai das dezenas para as unidades, você também está dividindo por 10. Então, o que acontece com essa posição aqui? O que acontece é que nós pegamos a unidade e dividimos por 10. E, com isso, temos o que chamamos de décimos. E o que acontece com a próxima posição? O mesmo pensamento. Se nós pegarmos um décimo e dividirmos por 10, nós vamos ter um centésimo. Então, essa aqui é a casa dos centésimos. E, claro, se você quiser, você pode continuar fazendo isso à direita. E, com isso, a próxima casa, seria 1 centésimo dividido por 10. Então, nós teríamos a casa 2 milésimos. Por exemplo, se eu quisesse estender o número 973 e colocar aqui 526, o que representaria esses algarismos aqui? Esse 5 aqui ele não representa só o 5, ele representa 5 décimos e que você também pode escrever como 0,5. Você também pode escrever como uma fração, como 5 sobre 10. E esse 2 aqui, o que ele representa? Ele nada mais é do que 2 centésimos. E, claro, você também pode escrever como 0,02, isso porque o 2 está na segunda posição das casas decimais, ou você pode escrever como 2 sobre 100. Então, pause o vídeo e tente representar esse 6 aqui dessas maneiras. Esse 6 representa 6 milésimos, e ele também pode ser representado como 0,006, porque ele está na terceira posição das casas decimais, ou então, podemos representar como 6 sobre 1.000, que é uma forma fracionária. Né? E, claro, quanto mais nós vamos para a direita, mais preciso fica esse número. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!